Você quer saber se o Libidman Caps funciona mesmo? Quer saber como usar o Libidman Caps? Onde comprar? Como comprar? E se o Libidman Caps é confiável? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar meu relato sobre esse produto e também responder essas questões. Eu te garanto que nesse vídeo você ficará esclarecido se esse produto aumentará ou não seu desempenho sexual. Portanto, fica até o final. Só para ficar claro, caso você não saiba, o Libid Mencaps é indicado para encorpar o pênis e também desde para problemas relacionados à falta de desejo sexual e ejaculação precoce até impotência. Possivelmente eu passei pelo mesmo processo que você. Meu maior problema estava relacionado com a dificuldade de ter boas ereções e também sofria com a ejaculação precoce. Eu ficava atormentado quando não conseguia satisfazer minha parceira. Pesquisei muito até que comprei o produto e hoje me encontro satisfeito com os benefícios que o produto me trouxe. Eu acredito que o Libid Caps é confiável, tanto que aconselho que você use o produto o quanto antes. Para isso, o produtor do Libidman Caps te oferece 30 dias de garantia para que você teste o produto. E caso você não goste, você pode pedir reembolso do seu dinheiro sem burocracia. Só essa informação da garantia já é um bom motivo para você, meu amigo, ele em busca de sua felicidade. Não deixe para depois. Ou você é bom para proporcionar prazer para a mulherada, ou você é bom para ficar em casa, fim de semana, à noite sozinho, assistindo TV, imaginando como seria estar com aquela garota tendo uma noite de prazer. Qual que você prefere? Então, para interromper com esse ciclo de sofrimento, toma uma atitude de pagar para ver e ao menos testar o Libidman Caps para ter certeza se terá os resultados que muitos estão tendo. Eu sugiro que você tire um tempo e visite lá o site do produtor oficial E adquira seu lead main caps para não ficar imaginando como seria se você usasse esse produto Eu não gosto de correr risco de comprar produto errado Portanto eu comprei essas cápsulas de forma segura lá no site oficial O link do local correto eu deixei na descrição e no primeiro comentário desse vídeo Como já falei o meu maior problema estava relacionado com a dificuldade de ter boas ereções e ejaculação precoce. Eu ficava atormentado quando não conseguia satisfazer minha parceira. Com o uso do Libidman Caps, a minha vida mudou para melhor. Após três semanas de uso, pude perceber que minhas ereções começaram a ficar mais fortes e duráveis e também potentes. Meu pênis ficou encorpado, Os só tenho a agradecer porque não me preocupo mais com problemas de potência. E sabe por que o Lipid Mencaps fez essa transformação positiva na minha vida e pode fazer na sua? Porque o Lipid Mencaps contém vitaminas que prolongam o tempo da relação e elimina 100% da ejaculação precoce. Ele proporciona mais virilidade, orgássos intensos, ereções fortes e longas e ficará evidente o aumento da sua potência. Seu corpo terá um aumento significativo do nível da testosterona. E o uso é simples, você deve tomar duas cápsulas por dia, de manhã e à noite. Mas você precisa entender que os resultados precisam de tempo para ocorrer, deve haver disciplina no uso. Cada organismo reage de forma diferente, mas de forma geral os resultados podem começar a aparecer após três semanas de uso. O produtor oferece diferentes kits, você pode comprar desde um pote até outras quantidades. Mas a vantagem de comprar os kits com maior número de potes é que você já garante a quantidade para o tratamento a um preço bem menor de comprar frascos de forma individual. A compra é segura, seus dados são mantidos em sigilo. A forma de pagamento é feita em um ambiente seguro e aceita diversas formas de pagamento, inclusive boleto bancário. Como já falei, o link para o site do produtor oficial está aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá, procura preencher seus dados corretamente para não dar erro, usa seu melhor e-mail, caso seja necessário você receba informações sobre a compra. E as capas de livre de caps estarão nas suas mãos em um prazo de 6 a 12 dias úteis. Um alerta importante que é para que você não compre esse produto de sites como o LX e Mercado Livre, que possivelmente são versões falsas, você estará jogando dinheiro no lixo e correndo o risco de prejudicar sua saúde. Compre somente no site oficial. Depois que você adquirir o produto, tudo que você tem que fazer é... É seguir as instruções para obter os resultados efetivos. Bom, eu espero ter te ajudado com o conteúdo desse vídeo e um abraço.